Oi? Hoje a gente não vai falar sobre como ganhar dinheiro, mas sim como não perder dinheiro. Então, o vídeo de hoje é sobre pirâmides financeiras. Para te contextualizar um pouco, eu vou fazer uma explicação bem rasa sobre o que são pirâmides financeiras, porque é um assunto bem complexo. As pirâmides financeiras são esquemas empresariais que têm como única entrada de dinheiro nessa empresa o dinheiro que outras pessoas colocam nela para poder participar desse negócio. E eles chamam isso de taxa de entrada do negócio, ou investimento inicial. E aí as pessoas que entram, elas pagam essa taxa pra entrar e essa taxa é usada pra pagar o lucro que as pessoas que estão acima dela recebem. Basicamente, o dinheiro que tu coloca lá é usado pra pagar o lucro que o teu amigo que te convenceu a entrar vai receber. E o dinheiro que teu amigo te convenceu colocou lá foi usado para pagar o lucro da pessoa que convenceu ele a entrar. Consegue entender que a partir do momento que novas pessoas não entram nesse esquema, ninguém mais tem lucro? Ah, mas aí tu pode estar pensando, se eu entrar lá no início e sair na hora certa, eu vou ter o um lucro. Sim, tu até vai ter esse lucro, mas eu tenho três pontos para te pensar sobre isso antes de eu te mostrar como identificar uma pirâmide financeira. O primeiro ponto é que quanto maior a rentabilidade prometida, maior o risco desse investimento. E aí, será que vale a pena correr o risco de perder tudo que tu tem de dinheiro por um lucro que talvez tu nunca receba? O segundo ponto é... Tu acha certo ganhar dinheiro em cima de todas essas pessoas que lá mais pra frente, quando a pirâmide cair, vão perder talvez tudo que elas tinham de dinheiro? E o terceiro ponto é que é crime. Então se liga que mesmo tu não sendo o criador da pirâmide, tu pode ser responsabilizado por ter influenciado outra pessoa a investir nesse lugar e perder todo o dinheiro que ela tinha. E é bom lembrar que a pena é de até dois anos de cadeia, então se liga. Essas são as minhas três principais considerações sobre as pirâmides financeiras. Então agora eu vou te mostrar alguns passos para te identificar esse golpe. Se você não encontrar informações básicas sobre essa empresa e sobre os donos dela, desconfia que pode ser furado. Te promete grandes lucros em pouco tempo e sem risco de perda? É uma cilada. Falaram que tu vai ter uma rentabilidade maior quanto mais gente tu trouxer pra esse esquema? Corre que é furada. Não tem produto ou tem um produto com pouquíssimas informações e que não é muito divulgado? Fica atento. O cara que divulga isso, anda de carrão e fica dizendo que comprou isso com o dinheiro desse investimento, pode ter certeza que ele comprou isso com o teu dinheiro. É sempre bom lembrar que empresas de investimento precisam ser regularizadas e o CNPJ delas precisa constar no site. E aí tu pode fazer uma busca na Receita Federal para saber se é algo legal ou se pode prejudicar tu ou a outras pessoas. Eu lembro que teve um esquema de pirâmide aqui na região e logo que as pessoas estavam falando sobre isso eu fui pesquisar. E o CNPJ e as informações da empresa não batiam com a Receita Federal. Hoje os caras estão presos, então é bom ficar atento. Então esse foi o vídeo de hoje. Fica atento para não perder dinheiro e manda esse vídeo para algum amigo teu que tem certeza que o que ele está fazendo não é pirâmide. Porque talvez ele se ferre bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!